Você já ouviu falar em Martinho Lutero? Foi um dos ícones da reforma protestante do século XVI. Foi o homem de seus dias. Aquela ser humano, Deus dá a oportunidade de fazer um grande trabalho para ele. E Lutero cumpriu a sua missão, fez uma grande obra. Uma grande obra que tanto a Bíblia como a história chama de obra de reforma. Martinho Lutero ele foi influenciado grandemente pela Bíblia Sagrada especialmente o Novo Testamento, sobre a mensagem da justificação pela fé, que nós só alcançamos o perdão através do sacrifício de Cristo. E houve dois textos que influenciaram grandemente a vida deste reformador. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lutero entendeu que não adiantava nada as procissões, não adiantava nada os sacrifícios que ele fazia, horas sem comer, mas o que importava para ele agora era que Jesus Cristo realmente era aquele que dá paz, dá esperança e dá felicidade. Você pode ter muitos problemas hoje, mas se Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, estiver na sua vida, você vai conseguir passar por todos os problemas e dificuldades da sua vida. Seja como Lutero, creia em Cristo, creia na Escritura e você será uma pessoa mais feliz. Deus te abençoe.